Então, continuando a, a aula dos autovetores e autovalores, antes de, de prosseguir, eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre as transformações lineares que a gente discutiu na aula passada, né? porque é, talvez não tenha ficado... Eu falei o que, o que significava, mas talvez é, possa explicar de uma maneira mais simples. Né? As transformações lineares... são tais que tu aplica uma transformação linear num vetor tá e te retorna outro vetor né Se essa, a gente pode é, representar essa transformação linear como uma matriz né é, dependendo da transformação do espaço essa matriz vai ter determinadas características né imagina que a gente é, para a simplicidade do argumento, que a gente está trabalhando no, no R2, por exemplo. Né? Então, essa matriz seriam quatro coeficientes. Né? Né? E isso levaria um vetor do, do R2 no vetor do R2. Quer dizer, menos, seria no mesmo espaço, a matriz é quadrada, o vetor de entrada é, é, tem duas dimensões, o de saída também tem duas dimensões. Bom, como esse vetor... Tá? é escrito ou pode ser escrito em termos de uma base do espaço né? eu aplicar essa transformação linear no vetor é equivalente a aplicar essa transformação linear vou escrever aqui como como essa operação vai afetar só esse vetor e não esses escalares, isso é equivalente. A aplicar a transformação nos vetores da base. O que eu quero dizer é que, como eu vou repetindo, né? Como eu estou aplicando a transformação linear num vetor do espaço e esse vetor.. É descrito como uma base desse espaço, se eu entendo o que acontece com os vetores da base, consequentemente eu vou entender ou eu posso generalizar para o que acontece com cada um dos vetores desse espaço, tá? Então vamos pensar numa base canônica, digamos, imagina que eu tenho a base usual, certo? É... Eu continuo com a minha transformação linear representada por essa matriz e eu tenho uma base canônica desse espaço, eu vou chamar de I0, ou poderia ser E1 e E2, né? mas como a gente está acostumado a chamar de IJ, né? só para manter a notação nesse caso ficar mais claro, né? eu vou considerar a minha base canônica do espaço. tá? E, quer dizer, qualquer vetor do espaço poderia ser escrito como uma combinação desses dois vetores, tá? E daí eu gostaria de saber o que acontece quando eu aplico a minha transformação no I0 e quando eu aplico a minha transformação no J0, tá? E o resultado dessa transformação eu vou chamar de IA e J JA. Só para ficar explícito aqui que é o I transformado pela transformação A, o J transformado pela transformação A. Tá? Essa notação não é muito adequada né? assim, a longo prazo, mas agora ela, ela vai servir aos nossos propósitos. Então imagina que eu tenho A B C D. E eu aplico aqui. Tá? O que que vai me resultar isso a C que é o meu IA e o meu JA vai ser a mesma matriz aplicada em zero um, isso vai me resultar. O primeiro elemento, B. O segundo, D. Né? Se vocês já fizerem multiplicação de matriz aqui, vão ver isso. Então, aqui fica óbvio que a minha transformação linear está me dizendo o seguinte. Quando ela está escrita dessa forma, né? ou nesse caso, ela está me dizendo o seguinte. Esses... Essa primeira coluna tá me dizendo para onde que tá indo o I0, quer dizer, se eu tivesse uma base canônica, tá? para onde que esse vetor canônico 1,0 um tá indo? E essa outra coluna tá me dizendo para onde que estaria indo o J0. Então um, um, um exemplo que a gente, o mesmo exemplo que a gente falou na outra aula, né? É, Vamos considerar uma A que é 2, 1, 1, 2. Tá? Então, ela tá essa transformação está levando o, o vetor I em 2, 1 um, e o vetor J em 1, um, 2. Então, a minha base canônica está aqui, meu I0. Está aqui, meu J0 tá? é... Deixa eu tentar fazer isso em cores Não sei se vai ficar melhor ou pior Mas esse aqui Tá indo para 2, 1 2, 1 Tá sendo trazido pra cá tá E esse aqui Está indo para 1, 2. 1, 2. está vindo para cá, tá? então a transformação é tal que ela está fazendo isso com esse vetor e isso com esse vetor, ou seja, ela não está fazendo isso com vetor, lembra que como qualquer vetor do espaço é escrito em termos desses dois, se eu estou transformando a minha base, eu estou transformando o espaço inteiro. Não é por coincidência que os vetores que a gente encontrou que eram é, é, invariantes a essa transformação eram justamente esse vetor, tá? eu estou escrevendo ele aqui fora de escala, tá? lembra que esse era um autovetor né? daquela matriz. tá? Que poderia ser um 1, ou que a gente no final optou por, por normalizar ele, né? Tá? Mas, por exemplo, ele poderia ser... Tá? Se a gente considerava ele normalizado, nessa forma, o outro valor era 3. Né? Na aula passada ficou claro como calcular isso. Por quê? Porque justamente os dois vetores estão sendo levados... Né? A, a novas posições e esse vetor aqui é justamente é, é, a bissetriz, ó, a linha média né, desses dois novos vetores. Que se eu estiver transformando o espaço dessa maneira, como eu, eu tentei descrever para vocês, esse vetor aqui vai ficar invariante. Né? E um outro vetor que também ficava invariante é o que está perpendicular a ele, né, que no caso era 1 menos 1. Lá naquele exemplo a gente chamou de V4. E nesse caso, o alto valor era 1. Né? Então, agora vocês, vocês pensem o que, que representa essa transformação linear. Pensem que todos os vetores desse espaço, ou um conjunto de vetores que interessa a vocês, está descrito em termos de I0 e J0. Então, todos esses vetores estão amarrados em I0 e J0. E agora eu vou modificar... O I0 e o J0 dessa maneira, né? Vou trazer, crescer eles e levar eles naquela direção. Todos esses vetores que vocês conhecem ou que vocês estão interessados vão se transformar de acordo, tá? Quanto mais próximo esse vetor tiver do alto vetor e do alto, dos dois autovetores, vetores, né? Menos ele vai ser transformado, tá? Aqui nessa direção o que acontece é que um vetor aqui próximo... Era multiplicado por 3, quer dizer, o módulo dele aumenta, porque, porque esse, essa transformação linear está aumentando o módulo do vetor. Tá? Uma outra maneira da gente inferir isso, se a gente calcula o determinante dessa matriz: 2, 4 menos 1, um, 3. Ela não é uma matriz unitária, então ela modifica a norma dos vetores. Certo? Então, essa interpretação dos autovetores e dos autovalores e essa ideia de o que a transformação linear realmente está fazendo no espaço é muito importante para a gente aprofundar o conhecimento que a gente tem dessas transformações, dessas matrizes, do que elas estão produzindo no espaço. né Elas vão fazer isso de forma linear, né isso significa... Bom, que as propriedades de linearidade se aplicam, mas eh, geometricamente significa que antes eu tinha, digamos que eu tivesse uma grade aqui representada por vermelho no espaço, né? E depois dessa transformação, essa grade se transformou, tá? Mas as linhas que eram retas continuam retas, tá? Então, eh, é uma interpretação, essa é uma interpretação geométrica da linearidade, né? então agora vamos falar um pouco das propriedades dessas matrizes, né? Porque essas propriedades nos interessam muito, tá? Principalmente porque, bom, tem muitas aplicações, né? Como eu falei para vocês, né? Mas assim dentro do, do da estrutura da física, em certa em certo ponto todos os as grandezas físicas vão estar relacionadas com operadores, né? E esses operadores, em geral, são transformações, podem ser representados como transformações lineares, né? Então, as propriedades dessas matrizes vão estar relacionadas com as coisas que se pode medir dessas propriedades físicas, né? Então, por exemplo, os autovalores vão estar relacionados com os observáveis, com as coisas que podem ser medidas relacionadas com algum dos, dos operadores que representam uma quantidade física, tá? Então, eh, as propriedades dessas matrizes vão ser muito importantes para a descrição da mecânica quântica em termos de operadores. Tá? Bom, então eu vou começar de novo eh, com o mesmo esquema que eu já fiz, tentar citar, demonstrar várias das propriedades dessas matrizes, né? mesmo que isso seja um pouco eh, cansativo ou enfadonho para vocês, né? mas... Uh, tendo a gente entendido qual é a importância disso, vamos, vamos tentar descrever algumas das propriedades para a gente entender, pelo menos, qual é o mecanismo de chegar a essas propriedades e como se mostra, como são as propriedades dessas matrizes. E tal. Então, uh, por exemplo, os autovalores e, e autovetores, né? eu vou abreviar a, va a val, a vec, para não ficar escrevendo todo o tempo, né? Então da, da matriz inversa. Tá? Então, imagina que eu tenho a equação né? Ah, tá? Eu tô aplicando a transformação a um vetor X, né? Isso não é a componente, isso é o vetor completo, eu só só descrevendo assim para ficar mais simples, porque eu vou ter vários vetores, vários uh, valores, dependendo da, da ordem da matriz. Né? Se eu multiplico essa equação por menos 1, né, pela inversa, multiplicando à esquerda, né? tá? isso dá identidade, por definição. E eu acabo com essa equação. Tá? Então, finalmente, eu posso escrever assim. Que é uma equação de autovetores e alto valores, Só que se a tem autovalores lambda i, então os autovalores da inversa são o inverso dos autovalores de, de de a. Tá? Bom, os autovalores e autovetores da matriz normal. O que é a matriz normal? É aquela matriz simétrica, ortogonal e hermitiana. Tá? Então. Que tem essa propriedade, né? Ela comuta, ela comuta com a argentina conjugada. Então, vamos começar a equação básica. Certo? E a gente, dessa equação básica, lembra que a gente escreve a, a equação característica, né? Tá? E agora vamos, vamos tomar o ermitiano conjugado disso, né? Tá? Então, pela propriedade isso é as propriedades que a gente já demonstrou igual a zero e daí multiplicando essa forma que está aqui dentro por essa com, com o ermitiano conjugado né multiplicando a parte em azul só pela parte preta aqui a gente tem assim Tá? E então a gente também pode aplicar esse operador aqui nas matrizes, tá? Então a gente vai ficar assim, olha, abrindo essa parte. Então aplicando aqui fica essa. A identidade continua a identidade e, e o complexo conjugado dos lâmidas, tá? quer dizer, o hermitiano dos lambdas é o complexo conjugado deles, vezes a outra parte fica igual, e então a gente fica assim. Mas como essas duas coisas, ou, ou como a gente tem por definição, né, que a hermitiano a é igual a a hermitiano, quer dizer o que a gente tinha aqui em cima, né? Então a gente pode escrever, Aí quer dizer a gente pode inverter esses dois e voltar à identidade. Quer dizer, se eu inverto essa, esse termo aqui, esses dois eu também posso inverter, esses dois também posso inverter e tal, eu consigo, eu consigo escrever esse termo como sendo isso aqui. Tá? Eu posso trocar a ordem deles e daí reescrevê-los dessa forma. Então eu chego a essa igualdade. Tá? Então, finalmente... Eu tenho assim Que eu tinha no começo, lembra que eu multipliquei esse termo pelo sol que eu tinha em preto, agora eu mostrei que esses dois termos internos, tá, comutam, podem ser invertidos, então eu vou ter aqui, eu vou usar essa igualdade aqui, tá, para reescrever isso assim, Inverti os dois do meio e agora eu ainda posso escrever isso assim. Então continuando aqui, certo? Faltou colocar um ermitiano, um operador ermitiano ali. Nota que o termo que eu tenho aqui e aqui é o mesmo. Então, isso significa que esse termo aqui que está repetido é zero. O que significa... Oh, faltou o X, né? É zero. O que significa... Tá? Que a gente pode sintetizar. Então, assim, olha... Posso, de novo, assim como eu... Eu... eu transformei da equação de alto valor e alto vetor para equação característica, eu vou fazer o caminho inverso agora, né? então posso escrever assim, né? só vou escrever aqui para ficar tudo na mesma, na mesma folha, para vocês conseguirem ver tudo ao mesmo tempo, então, Então, no caso de uma, de uma matriz normal que tem autovetores x e autovalores lambda, tá? os autovetores da hermitiana conjugada são os mesmos e os autovalores são o complexo conjugado dos autovalores originais. Tá? Então, a gente Tendo a matriz original, de acordo com as propriedades dela, já sabe o que esperar dos autovetores e autovalores da matriz hermitiana conjugada. Tá. Bom, seguindo na mesma, na mesma linha, né? Então.. Vamos ver o que a gente pode dizer sobre a ortogonalidade dos autovetores de uma matriz normal. Tá? É uma propriedade também interessante. De novo eu tenho a equação... de alto valor e alto vetor. Tá? Eu teria a mesma coisa para um outro vetor j. Tá? Então, eu vou multiplicar essa equação. Tá? Vou multiplicar por x e hermitiano conjugado à esquerda. Então eu vou ter x. É, eu peguei essa equação e multipliquei por x e emitindo conjugado à esquerda. Então, como não afeta o escalar, ficou exatamente assim. Tá? Mas o que eu tenho escrito aqui, vamos ver se a gente consegue escrever de outra forma. Eu poderia escrever isso dessa forma. Por quê? Vou só escrever aqui do lado em azul para vocês lembrarem, né? Tem uma propriedade parecida com a transposta, né? É, inverte os termos e aplica o operador em cada um deles. Né? Então, se eu aplicar o Hermitiano conjugado do Hermitiano conjugado, da matriz original. Então, se eu aplicar isso aqui, vou inverter, vai aparecer primeiro o x e emitindo conjugado, depois o a conjugado conjugado, que é o próprio, tá? E pela propriedade que a gente acabou de demonstrar na folha anterior, isso é. Eu estou aplicando, então, vou escrever aqui. Então, por essa propriedade, eu estou aplicando isso, eu vou obter o alto valor multiplicado pelo alto vetor. Emitindo conjugado. que aplicando a regra de novo, conjugado do conjugado. Isso aqui é transposta e complexo conjugado. Como os escalares não, não se transpõem, então eu só vou aplicar a operação de complexo conjugado. Então, e aqui. tá então na verdade o que eu acabo tendo resumindo o que eu tentei fazer aqui isso que é o que tem aqui é igual a isso tá se eu junto então essa equação com essa, a 1 e 2, eu acabo obtendo o seguinte. O que eu tinha aqui, né? então eu vou ter lambda I, X e conjugado, que é esse primeiro termo, e depois X J. Que é igual ao que está aqui. Que eu posso escrever da seguinte forma. Aqui não precisa parênteses. Não esqueçam isso. Essa equação está me dizendo... Duas coisas. Vou escrever de outras maneiras aqui para a gente pensar sobre ela. Menos lambda j, tá?, x igual a zero. Bom, se eu tenho dois vetores quaisquer, vou fazer de novo um em azul. Aqui estava tá, o diante agora, se eu tenho dois vetores quaisquer do espaço, A e B, tá? O produto escalar entre eles é isso, né? Ou, desculpa, aqui não é mais vetor, eu tenho a soma dos componentes, né? Tá? Então, numa notação um pouco modificada, o que eu tenho aqui é um produto escalar entre esses dois vetores. Então, eu também poderia escrever essa equação dessa forma: usando a notação que a gente usava antes, né? que está me dizendo tem duas maneiras dessa equação ser satisfeita, tá? Ou lambda i igual a lambda j, ou se lambda i for diferente de lambda j, esses dois vetores têm que ser ortogonais, para que o produto escalar entre eles dê zero. Então esse é o resultado importante. Se lambda i Diferente de lambda j, Então... Tá? Xi Xj É zero Ou seja Xi Ortogonal A Xj E esse é o resultado importante Se eu tenho uma matriz normal e os autovalores dessa matriz são diferentes, tá? se eu tenho três autovalores ou mais, né? mas quantos autovalores eu tiver que forem diferentes, eu sei que os autovetores a que correspondem a esses autovalores são ortogonais, tá? então isso é importante. Porque se os vetores são ortogonais, significam que eles cobrem um subespaço diferente. Tá? Isso vai me servir útil para várias coisas, para entender qual é a ordem da matriz, para entender se ela, se ela poderia ser reduzida a uma ordem inferior, para entender se, se os vetores, os autovetores dessa matriz podem ser um, uma base daquele espaço. Por exemplo, se eu tenho uma matriz... De uma determinada dimensão D Eu tenho D autovalores diferentes Significa que eu vou ter D autovetores ortogonais Ou seja, eu poderia usar esse conjunto de autovetores Para construir uma base para aquele espaço da, da própria matriz Se alguns desses são iguais Eles são ditos Degenerados. Tá? De certa forma, os, os autovetores vão ser redundantes ou, ou dependentes. né? Vão ser dependentes. Tá? Bom, vamos tentar... Vamos tentar pensar, antes da gente resolver, como seria... Como, seriam uma, como seria uma matriz escrita em termos do, do, de uma base construída pelos seus próprios autovetores? Né? Eu acho que isso é, é importante para gente gente. Né? O que, que tem que acontecer? A matriz, né? o, o operador que está representado por essa matriz, mas nesse caso aqui eu, eu vou usar de novo né, o exemplo de antes, mas eu acho que é facilmente estendível para dimensões maiores que, que 2 por 2. Né? O que, que tem que acontecer? Digamos que eu tenho um vetor v v1 v2 as coordenadas dele e um vetor u u1 u2 tá? que são autovetores com autovalores é, bom, eu não quero confundir muito a notação com maiúsculo e minúsculo mas é, lambda v lambda u tá então eu sei que se eu aplicar eu tenho que obter isso se eu aplicar... Opa, O de volta. Tá? Então, se eu aplico... A gente vai, vai discutir isso é, é, conceitualmente depois a gente demonstra isso, né? Pro caso mais geral possível. Mas, primeiro, é importante que vocês entendam. Olha... Isso tem que me resultar o quê? Tá? Tem que me resultar alguma coisa que seja proporcional. Quer dizer, alguma coisa, não, eu já sei qual é a proporção, né? Isso tem que me resultar no próprio V, possivelmente multiplicado por uma constante. Tá? Mas o que resulta daqui? Daqui, eu sei que isso tem que dar nisso. Pela própria equação de alto vetor e alto valor. Tá? Mas eu fazendo a operação entre essa matriz e esse vetor, isso me dá AV1 mais BV2. Tá? E aqui, CV1 mais v 2 Olha, para mim satisfazer o, o, a, o, o meu requerimento de que tenha que dar o próprio vetor multiplicado por uma constante, eu já sei imediatamente que o B tem que ser zero tá? e que o C tem que ser zero. Porque nesse termo aqui não pode aparecer isso, nesse termo aqui não pode aparecer isso, porque tem que dar só V2. Então, a gente vai demonstrar isso para o caso geral, estou só tentando induzir vocês a, a compreender porque que a matriz tem essa cara. Então, o que a gente espera é que a matriz escrita em termos dos seus próprios autovetores, ela vai ser uma coisa desse tipo, uma matriz diagonal. Tá? Ela tem alguns termos aqui e o resto fora da diagonal é zero. Por quê? Porque quando ela, aplica, quando ela for aplicada em algum vetor, ela, por exemplo, num vetor que é alto vetor dela, ela tem que manter esse vetor é, invariante, exceto por uma transformação de escala, que é a multiplicação por um escalar. Tá? Então vamos prosseguir na mesma linha. Pensar sobre os autovetores e autovalores das matrizes hermitianas, né? Se a matriz é normal, a gente acabou de ver que se ela tem esse conjunto de autovetores e autovalores, a hermitiana conjugada dela vai ter os mesmos autovetores, os altos valores vão ser os, o complexo conjugado. Né? Se ela é hermitiana, ou seja, se ela é igual à hermitiana conjugada dela, então, a gente tem A gente continua tendo isso, então a gente teria isso, mas como isso continua sendo igual a isso, porque essas duas são iguais, então a gente acaba tendo que os altos valores são iguais o seu. Complexo conjugado, o que significa que eles são reais. Tá? Essa vai ser uma propriedade importante, porque como eu falei brevemente, na mecânica quântica, os observáveis vão ser os autovalores. Né? Então, quais são os autovalores que são possíveis? São autovalores reais, quer dizer, os observáveis têm que ser reais, Certo? Então, aqueles operadores associados a algum processo físico vão ser caracterizados por operadores hermitianos ou por matrizes hermitianas se o espaço é finito, tá? De tal modo que os seus autovalores sejam reais e que possam então ser obtidos experimentalmente, né? Tá? Bom. Numa matriz unitária Ou seja, que a conjugada hermitiana é o inverso, certo? Então a gente tem. Né, fazendo. aplicando o hermitiano conjugado a toda a equação. Né, a gente obtém isso. Né? Agora, se a gente multiplica a equação dois por um, né, sem essa parte, então a gente obtém, mas como essa. É menos 1, um, então isso vezes isso é simplesmente a identidade. Então a gente fica aqui. Né? Ou seja, se, o, se, os a, se os x não são nulos, então a gente fica... Né? Ou que o módulo... Os altos valores têm módulo unitário.